Muito bom dia, mais um aqui no Canadá começando para vocês e começando na frente do Tim Hortons já, né? Que é aquela coisa, estamos aonde? Estamos em um lugar diferente hoje, estamos em Toronto. Porque hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho da ILAC aqui de Toronto, que é uma escola maravilhosa que a gente trabalha na Twizy. Então vamos conhecer um pouquinho desse campus maravilhoso aqui de Toronto, para vocês verem o que vocês podem estudar, aonde vocês vão estudar quando vocês fecharem com a gente aqui na Twizy. Tamo junto, fico comigo aí check vou te Música Fiz alguns takes aqui pra vocês Mas lá que é uma das minhas escolas favoritas Aqui no Canadá, eu gosto de trabalhar com eles é, Vendendo os cursos deles na Twiz Mas eu também gosto bastante do tipo estilo de ensino deles né? Eu já fiz algumas aulas aqui com eles também É uma escola que sempre, sempre, sempre Dá de ideia, assim, e são muito bons Você vê que as salas de aula, tem pouca gente Na sala de aula, então dá pra vocês se concentrar muito melhor Que o professor também, todos os professores são nativos Também, então isso é bem interessante É um do campo ser lindo, né? Uma infraestrutura é demais Aqui tem os, um então, das pessoas que tá sozinho Pra o pessoal esquentando aqui, e a sala de aula, salas de aula, salas de aula. O legal lá é que as aulas elas são mais dinâmicas, assim. Então não é só sala com o professor. Então agora eu tava aqui vendo uma das aulas, o pessoal sai da sala pra poder conversar, pra poder interagir. Então isso é bem interessante também. Além das aulas externas que eles têm, uh, eles têm algumas agências de viagem parceiras da escola aqui. Viagens internas mesmo, né? Viagens domésticas. Então, eles levam pra passeio. Tem muita aula que é fora da escola também, ó. Então até mostrar aqui pra vocês, ó. Um monte de coisa que vocês podem fazer, ó, de tour aqui, ó. Nova York. Tem um monte de lugar que dá pra vocês visitarem com a. IAC, então vale bastante a pena conhecer, se quiser conhecer um pouco mais da ELAQ, entra no site deles, que vai estar aqui na descrição aqui embaixo também, e se você quer estudar aqui na IlAC, é só falar com a gente no www.choosetribe.com, lá no nosso whatsapp, no site. Então nós temos alguns cursos principais aí Que é o preparatório para o IELTS Se você deseja fazer o exame do IELTS A gente prepara você para fazer essa prova Nós temos o Pathway Que é um programa especializado Para quem quer fazer college ou university Aqui no Canadá E nós temos o General English Que é para você melhorar aí o seu inglês A sua base do inglês Os quatro skills aí e temos também o Business, que é um curso novo aí, que tá na nossa categoria de cursos, que é pra você aprender a fazer apresentações de reuniões em inglês, melhorar seu vocabulário. É um curso que tem bastante discussão. Então, pra você aí de negócios, esse curso é pra você. Pô, vou fazer esse curso aí também. Venha-se embora. Vou fazer esse curso também. Venha então é isso, gente. Espero que vocês venham aqui pra Ilac e vê-los em breve. É isso. Obrigado, Manu. Bom, aqui do lado da Ilac, tem um o senhor coloquei aqui o mercadinho e eles vendem um monte de coisinha para pra comer, velho. Uns hamburguinhos, coisa de café da manhã, almoço, um monte de coisa. Então, bem do lado da Ilac aqui mesmo, muito bom. Hum. paradinha aqui próximo da Dandas rapidinho porque um amigaço meu, cara, o João vulgo Bambino, que jogava comigo GTA RP, ele mudou aqui pra Toronto, né? tá estudando aqui, e aí ele chegou acho que faz uma semana ou duas e aí eu falei, puta, vamos se encontrar, né, mano vamos, vamos se ver, não sei o que e tal e aí ele tá chegando aqui agora e vai dar um rolê comigo hoje durante o dia também vai gravar uns vídeos comigo e é nóis, cara muito louco, é um amigo, cara, que já me seguia há um tempo aqui já no YouTube, nas redes e tudo mais, e aí a gente começou a jogar GTA RP ele veio jogar comigo, quando eu tinha cidade ainda e tudo mais enfim, ele me chama de Tio D, tá ligado? porque era o meu, meu apelido na cidade, claro o líder da máfia no GTA RP. <risos> E aí ele chama de Tio D Até hoje é engraçado, cara é Engraçado que chama de Tio D é direto volta para RP, assim, sabe? Tá até saudade Olha lá, olha lá Olha lá como é que vem Olha lá como é que vem Olha o Bambino Olha o Bambino, caralho Finalmente Olha aí, olha aí, o menino E aí, vamos roubar os bancos hoje? <risos> olha quem chegou no Canadá famoso Bambino E aí? E aí, caralho Bem-vindo. Bem Bem-vindo ao Canadá, né, mano? É, engraçado, finalmente, né? Finalmente. Tivei três anos lá. Três, três anos tentando chegar, né? Fazer é, uma pandemia aí no meio do caminho, tudo bem. Ah, uma leve pandemia, né? Só pra poder ajudar nós é. aí, entendeu? É isso. Então, o menino chegou aqui em Toronto segunda-feira, né? Acabou é, de chegar, segunda. né? Quatro dias que chegou, tá de, tá de ressaca do voo ainda, mano. Jet lag. É, eu tô aproveitando que eu tô dando um rolê aqui em Toronto, encontrar com o meu brother, mano. Pra quem não conhece esse cara aqui, ele jogava GTRP comigo lá. Não Era... muito tempo. É, então, mano, é da máfia lá, tá ligado? É nóis, mano, Que amigo que nós vai na internet, né, velho? Aí vai, vai pra vida real, assim que é bom, né? É, faz, faz errado, né, leva, leva, sai do RP. Sai do RP e vai pro real, né? Você lembra que tinha uma minazinha que eu tinha me apaixonado no RP uma vez? Ah, eu lembro. Você lembra? Uhum. Eu fiquei mal na vida real quando eu terminei <risos> com ela no RP, cara. Mas a galera é tipo isso, velho. Eu que nunca tive essas coisas assim, tipo... De, de mina, assim, no, no jogo, não. Mas todo mundo que jogava comigo, assim, galera, às vezes, se relacionava e ficava uma hora que largava. Não, eu fiquei... <risos> mano, eu fiquei triste de, de verdade, assim, mano. Eu, eu tava casado ainda. Eu lembro que eu fiquei malzão aí ex perguntando, assim, tipo, nossa, mas o que, que você tá mal? foi eu falei, nada, nada. Aí eu penso no caralho, mano, o Detroit terminou com a vida. coração. Levou pro, Levou pro coração. Ai, caralho, saudade de jogar um RPzinho, viu, mano? vou te falar, velho. É bom, é bom. Enfim, vou, ó, a gente tem um tempinho aqui ainda, que a Sandra foi fazer uns trampos lá. Então eu vou levar o bambino na, no rec Room. Você já devem conhecer o Rack Room, mas eu vou fazer umas, umas imagens novamente pra vocês. E o Rack Room é um dos lugares mais divertidos que existem no Canadá. E tem várias franquias no Canadá ah, inteiro. Tem várias? O Rack Room, cara, ah. ele é um arcade. Ele é um lugar de videogame. Ah, tô ligado. Só que ele é o melhor lugar de videogame que você vai ter tô na ligado. sua vida os melhores arcades. Com um hotzone no Brasil. É, só mano, que, só que tem só tipo. Que é, muito melhor. é, tipo assim, tem, tem game da Nintendo mesmo, tá ligado? Tem, ah, tem arcade da Nintendo, tem o Mario Kart pra ah, você andar de kart. É da hora. Tipo, é muito da hora, mano. Vamos lá dar um rolê Eu no Mario Room. Dá pra comer lá também, se quiser comer? vez comendo poutine, hein? Pro... E aí? Muito bom, tá aprovado, mano? E nem é o melhor putin, hein? Poutine não mesmo você vai comer lá em Montreal, mano. Vou te levar no Labanquise. É, é o... O mais tipo canadense. É, eu vou levar você lá no Labanquise, que é o... o melhor restaurante de poutine que tem em Montreal. 24 horas. É, é fudido. Delícia. Eu tô comendo uns sliders aqui, que é um... Dois hamburguinhos pequenininhos de frango e umas batatas. E coca diet, né, porque tá em dieta, né, gente? Como vai assim, né? Aí, ó, o cara que assistia meus vídeos aí na TV, ó, agora vai estar nele, caralho. Aê, porra! Vai ser! Bem-vindo ao Deote do Canadá, caralho! Você só me conhecia por causa do seu primo, né? Exato. Você só descobriu tá isso. Eu não sei nem que... Então a gente tem que agradecer seu primo, né? Dois meses hoje, né? Dois meses hoje. Olha. Que linda eu que ela tá. Você um cara. Você também, viu? Parabéns, menino. Parabéns, parabéns, viu? Parabéns aí por me aguentar dois meses. E também tô de parabéns por aguentar você dois meses, e é nóis. Olha que linda. Bonitinha. Feliz aniversário de dois meses. Que coisinha. E aí, vamos pro show da loja.